O mês de julho é considerado o um mês de alerta para as hepatites. Depois de uma reunião de vários países na Organização Mundial de Saúde, ficou estabelecido que o mês de julho, e exatamente no dia 28 de julho, é o dia das campanhas contra hepatite B e C. Eu estou aguardando para fazer a vacina da hepatite tipo B. Né, para participar dessa campanha de prevenção. Já fiz o teste, né se eu tenho hepatite C. Muito simples fazer, muito prático, uma picadinha de nada, uma gotinha, umas duas, três gotinhas de sangue e já saiu o resultado em menos de cinco minutos. Então aí já aproveitei a oportunidade né, para tomar a vacina também contra a hepatite B. Né? A hepatite B e C são doenças silenciosas que acometem o fígado. E só a pessoa só descobre depois que a doença tiver bastante evoluída. Principalmente assim, a gente que usa muito esses equipamentos né, de manicure, qualquer corte. Às vezes você não tem esse cuidado e isso desencadeia a doença e a gente não percebe. Né? É fundamental para a população que... Seja orientada no sentido de procurar os. os... ...mecanismo de saúde do Ministério da Saúde, porque a detecção precoce salva vidas. A vacinação da hepatite B está sendo oferecida em toda a rede pública. A gente vai realizar a campanha de comemorativa do Júlio Amarelo, com todas as mensagens educativas... Que, ...fazendo um chamamento para a população ser vacinada, procurar os postos de saúde, tanto para fazer testagem de B e C quanto para tomar a vacina de B.